O pai do senhor chamava Joaquim? Joaquim Lopes Ferreira, Valdomira Maria de Jesus. A mãe? Valdomira Ma Maria de Jesus. Aonde que eles moravam? Escuta, o senhor conheceu mais ou menos ali o Antônio Honório Gomes? Da onde que é? é uai, ele, ele tinha fazenda, meu pai era é, é cunhado dele. Fa fazenda lá em Boa da Mata, Primeira, e por ali, sabe? É município de Cristais. É, e é, aí, você sabe que eu, eu falo a verdade eu não conheço aquilo lá assim sabe por quê eu mais ou menos assim seus que eu nasci mais ou menos assim eu tive que sair eu não fui de roça, por causa dos meus problemas meu é. e tal aí por exemplo a idade de nove anos eu vim para cidade meus pais sempre na roça eu fiquei eu fui a, casa, a família aqui e, e para estudar e tudo mais tudo que o seu nome completo, como é que é? José, José Lopes Ferreira. Ferreira. Ferreira. Quem é que é Ferreira da sua família? Pô, meu pai, uai, né? Joaquim Lopes Ferreira. Ah, Joaquim Lopes é Joaquim ele. Lopes Ferreira. Ah. E eles são ali de Capitinga ou não? De Capitinga não. É, não. Nada de Capitinga. Da cá nós não. Vocês são ferreiros de Pedregulho, daquela região? Deve é. ser... Bom, é, é perto ali. Depois... O pai do senhor o senhor, o senhor, o senhor conheceu os irmãos dele? Não, não conheci ninguém. Dele? De família dele. E da mãe do senhor? Então, as irmãs, irmãos, irmã. É. Quem né? é que são? Por exemplo, tinha um, o um, dela, um, é, Valdomiro. Ela chamava Valdomiro, ele Valdomiro. Trabalhou na prefeitura há muito tempo. Aqui em Franca? Franca. É, é. o, o senhor conta quantos anos hoje? Quantos anos eu é tinha? Eu tenho, o senhor tem hoje. O senhor? É, vou, o senhor. O, o, o, é. Quantos anos o senhor tem? É. Não, não, eu, eu, é. não eu tenho 80 anos. O senhor está conservado, bom, é? Não, sou. É. Parabéns. Quem são os irmãos do senhor, São José? Irmãos? É. Eu somente eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu tenho cinco irmãs. Tinha, né? Gosto é. tanto de moçar, né? eu, eu. O nome dela? De Nós deramos seis. Só cinco mulheres e eu de homem. Um e o senhor estudou aonde? Estudou? É. Eu, eu sempre estudei ali no Ateneu. Ali, você sabe aquela rua no Nelberta? Sim. Então, é, o grupo ali, né? É. Então, ali. Ateneu? Ateneu. O, é. o, senhor, o senhor fez ali no, no Coronel? Não, né? Coronel? É. Ah não, não. Coronel Francisco? Não, não, não estudei lá não. Sabe, eu estudei pouco tempo, sabe por quê? Aliás, eu até ganhei uma bolsa de estudo no Champagnat, mas não consegui. Por causa de problemas de saúde. Eu, quando eu era mais novo, não tinha saúde. É. Aí, eu estava hospedado na casa tinha eu, eu, eu devia ter conhecido ele. É Francisco Honorio Gomes? Não, né? Francisco Honorio Gomes. Honório Gomes. Gó... Ele, ele, ele, ele, ele trabalhou como lavador de carro no, no Poço Santa Rita. onde eu hospedei a casa dele, ali para hospedar. Ali no, no, no Ideu? É, o Poço Santa Rita é a moça rosa. É. Vira para a Avenida de Champanhol. É. Né? Eu morei com para hospedar, para estudar. Né? Ela é a irmã da minha mãe, né? Você ficou lá? Oi. É. É isso aí, eu sou José. José, então. E, e, e o senhor casou aonde? Onde eu casei? É. Eu casei aqui em Fora Candeira. Quantos filhos? O é melhor, o é melhor. Minha esposa é de, de de... São Paraíso. Mineira? É mineira. É gente boa. É, é boa, graças a, a família dela é tudo bom, tá? Né? Quantos filhos? É, filho não tem. O senhor não tem filho, não? É isso aí. É, nós oh. casamos de idade já, sabe? Cé. é. Não dava mais pra arrumar tudo mesmo, Eu vou fazer 40 anos de casado, mais ou menos, lá pra outubro, mais ou menos. Parabéns pro senhor, viu? Obrigado. Que coisa boa conhecer é. o senhor. E a vida é. do senhor? O senhor não me conheceu no é. centro. Mas... É, eu conheci o senhor. O senhor trabalhou muito com loteria, não é? Venderam? A loteria federal, é. A loteria, é. Eu trabalhei 50 anos. O, o senhor vendeu algum bilhete que deu sorte ou não? Ah, sempre uns prêmios mais ou menos, só que aqui em Franca foi durante o tempo que eu vendi, prêmio grande, eu só vi sair uns três prêmios especial mesmo, uns três prêmios, sabe? É, é, é, é difícil na federal, né? A federal mas é mais complicado, né? É complicado, assim, sabe? Então, é, é... trabalhei 50 anos, escolhei na né? graças a Deus, casei e tal. É. Levando a vida. Levando a minha, vida, sabe? Eu levando pra... a vida. Agora, ultimamente, deu deu uns problemas. Me pareceu, é, meu. Sim. É, a N tá começando a me ajudiar um pouquinho, sabe? É, isso é natural FURAR. Meu intestino, eu fui precisar de operar, ó. Aí, ó, eu uma bolsinha. Se né? eu carregar a bolsa. Bolsinha. Tá? Tá. E agora, eu... Levando a vida. Vou levando a vida. Ó, um abraço pro senhor. Outro foi outro muito bom conhecer o senhor. Em... O senhor aqui, nós é, é. Tal ideia ainda e tal. o nome do senhor? Qual é? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo Sattler. É. é. O senhor morou mais ou menos por aqui é onde, né? Santa Rita. Santa Rita. Onde é. Santa Rita? É. é. É. Por isso que eu tô... é. vi o senhor aqui e falei assim: Ó, mas aquele senhor, é. ele é lá do centro? É. O que, é que ele tá fazendo aqui na Demar de, de Barros? Avenida, né? De de Mar de Bar, Avenida de Barros. Isso aqui é só conheceu, isso aqui é na terra, né? É. Aí? Aqui era terra, né? Tudo ah, chão. Vixe, aqui era só. Lembra tudo daqui. Franca cresceu mas demais. Aqui, aqui era, era mata. Mata. Às é, vezes a gente estava numa voltinha aqui, era cafezão. Cafezão, cafezão. É? E mais passo. É. Ó, é. é. oh, foi um prazer muito grande. Falou, prazer enorme. É. É pra Deus abençoe senhor. o senhor. Tá Amém. Foi, foi muito bom. Viu? Deus abençoe vai Não, não, eu vou ficar aqui esperando. Tchau. Fala. Ah, eu vou. Vocês fazem serviço bem feito aí, agora vocês podem fazer barulho à vontade. O tá filmando? Tô filmando. Eu vou <risos> é mandar para vocês lá, viu? Esse aqui é o Marquinho. Será você se faz trabalho bom? Tá? <risos>